e ficar na estrada. É. <risos> o estágio, o cisne negro, próprio corpo. Não é? Eu vivi isso com o corpo e com o cisne negro. <fíter> Foi uma geração muito especial dentro da história da dança no país que tu viveu, assim, sim, do, no início, né? Sim. Eu digo de pessoas com quem tu estudou, de é, que quebraram muitos paradigmas, que construíram muita coisa, né? Se for pensar o que, que tinha de companhia de dança, por exemplo, quando tu começou a dançar e começou a pensar em te profissionalizar, tinha era a Baleia da Cidade de São Paulo, já tinha o Palácio, é a companhia de dança. Do, Alassi, do Rio, Teatro Municipal do Rio, já havia Guaira, isso como companhias, estáveis. estáveis. E inauguravam as companhias, Cisne Negro, Estágio, Estágio que já era um pouquinho mais mais é, antigo, é, quer dizer tinha sido inaugurado um pouco antes do Corpo, uhum. né, porque tinha em Minas o Corpo, tinha o Estágio, o Estágio em São Paulo, Cisne Negro. Aparece, depois vão aparecendo pequenas companhias como Casa Forte, que era do Edson Claro uhum. é, Vão aparecendo, é, era um momento é, em São Paulo e também em outros lugares Porque acontecia, por exemplo, em Salvador uma, um encontro que reunia artistas é, Para discutir a dança, uhum. não é, pelo prisma estético então havia o Festival de Dança da Bahia que levava várias tendências e ali se, ali é, brotavam é, ideias, uhum. e brotavam grupos. Né? havia também é, em tendências nacionais tendências nacionais, né? É, havia também lá em, em Minas o Festival de Ouro Preto é? O Festival uhum. de Ouro Preto que também trazia pessoas ligadas às artes cênicas Trazia pessoas é, específicas da dança E ali nasciam coisas O corpo, por exemplo, nasceu lá em Ouro Preto é? Dentro da, do, do Festival de Ouro Preto encontro, Em um encontro que eles tiveram com o Oscar Arraes é? Então, quer dizer, eu digo não nasce, mas ele aparece lá Uhum. Né? E assim era, então tinha um circuito de festivais, tinha um circuito que, que promovia né? os encontros. Os encontros. Uhum. É, Por é, o quê? O que é que movia esses encontros? A curiosidade, pessoas que do Brasil inteiro viajavam para estar uhum. em um estado de imersão uhum. nesses lugares, não é para fazer aulas. Para fazer aulas. <risos> e, e, e como é que era viajar? Era muito, era muito difícil pagar passagem de avião, é. por exemplo. Não, avião, esquece, né? Vamos, vamos conversar o é. que, é que você andava. E de, né? O povo se, o povo se é, deslocava é. De até ônibus. Ouro Preto ou até Salvador de ônibus. De ônibus não é? E tinha gente de todo o Brasil. De todo né? o Brasil. É. Tá? É? Então, é, é, era, era, e, e as turnês dos grupos emergentes era entrar dentro de ônibus e ficar na estrada. <risos> o estágio, o negro, o próprio corpo. Né? Eu vivi isso com o corpo e com o cisne negro.